Is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo Arantes, eu sou autor dessa metodologia, forma de Mandala, e eu tenho feito aqui no canal do Instituto uma cobertura com algumas notícias das semanas, do período, é, onde eu a, a, utilizo os dados que a rede nos oferece para alimentar é, essas mandalas e ver o tabuleiro do jogo global, o jogo financeiro, econômico, político, estratégico, militar, como ele está se comportando e tentar obter a partir dessas, desses dados alguma informação, algum conhecimento, aprendizado ou também informações para tomada de decisão de negócios, de investimentos. e e no, no vídeo de hoje eu quero comentar uma, uma notícia, uma oportunidade que, que a gente resolveu abraçar, de participar da criação né, do, do processo político de um projeto para o país, porque na, na última semana um, um dos candidatos à presidência lançou uma campanha de coleta de ideias para a solução de problemas para o Brasil. E é isso que o Instituto A Jogada vem acumulando ao longo de um, um período de trabalho. E a gente também tem, fe, tem feito palestras e publicado os resultados dessas pesquisas, dessas ideias. Então, a gente entrou nesse, nesse chamamento e... É, entrou num, num, num certo número de grupos de WhatsApp que estão sendo montados para coletar essas ideias e apresentamos a nossa solução para vários problemas ao mesmo tempo do Brasil a respeito de inserir o, o país na economia mundial e também produzir o, o a construção de capital para que o país tenha uma poupança interna. E nós apresentamos como que isso poderia ser abrangido, poderia alcançar é, todo o ensino médio do país ah, até o interior, salvo regiões muito específicas que, que existem mesmo algumas limitações logísticas, mas, de modo geral, 80% da população com certeza poderia ser alcançada. E qual é a finalidade dessa... Desse, desse tipo de projeto, é, de solução. É, eu trago aqui um gráfico que mostra o número de unicórnios por país uh, até março de 2022. Então, ainda é um, um gráfico recente, atual. E mostra aqui o Brasil, participando aqui dessa, desse quarto grupo de países que tem mais de 10 unicórnios, né? mais de 10 startups. Então, o primeiro grupo é, é um com mais de 500 e só os Estados Unidos estão nesse patamar. Depois vem a China, com 180. Depois vem a, a Índia, com mais de 60. Depois vem esse quarto grupo, que é o de países que tem mais de 10 e, e esses países só tem é, Brasil, é, Grã-Bretanha, é, França, Alemanha, Israel e Coreia dentro desse grupo. Ah, e Singapura também. Então, é, ah, e Canadá. Uhum. Então, nesse, nessa lista que que é um ela não é a último o último lugar, que é o de países que tem entre 1 e 10, que é o caso do México, é o caso da, da Argentina. Veja que o México, que está ali do lado da Califórnia, tem toda um, uma pujança econômica também própria, mas é, ainda não conseguiu emplacar o mesmo número de startups que, que o Brasil conseguiu. É, a, existe a Colômbia, a Argentina, Chile... Espanha, Irlanda, né, um país que está ali que domina a língua inglesa, que está bem posicionado pelas assim, fintechs e tudo mais, a França, a Alemanha, é, são países que estão meio que nesse mesmo grupo. Embora o Brasil está um pouco atrás é, em quantidade de, de, de unicórnios, o Brasil, é, em valuation Está bem posicionado nessa lista, porque o é, é, valuation das, das startups brasileiras só perde para as americanas. E isso é um pouco distorcido por causa do Nubank, que a gente comentou no, no último vídeo. Né? É uma, uma das startups que está dentro de um dos mercados mais lucrativos do Brasil, que é o de serviços financeiros no Brasil. É um mercado que não é a gente não pode dizer que tem mesmo uma concorrência é, real com, como se tem como existe no, nos Estados Unidos, na Europa e por isso a gente paga um juros bancário exorbitante e mas mesmo assim, o Brasil consegue estar à frente de países como a Coreia do Sul, é, Japão, e eu acho isso um, um supermérito da nossa capacidade brasileira de criar negócios, de formular soluções inteligentes que resolvem problemas das pessoas. E, só que, ao mesmo tempo, é, é engraçado como que os Estados Unidos, que tem uma população de 300 milhões de habitantes, 330, é, consegue ter 400... 400 unicórnios, é, ou seja, startups com, avaliadas em mais de um bilhão, e o Brasil tem 200 milhões, não tem 200 unicórnios, por quê? Essa, essa questão ela é essencial para a gente entender o que, que se passa. O Canadá tem 14, ah, mas, mas olha o Canadá, é, eles também têm tem, tem poucas, mas o Canadá, a população do Canadá é de 30 e poucos milhões de pessoas e eles estão ali do ladinho do, do grande gerador de, de tecnologia do mundo. É, então, como explicar que os Estados Unidos conseguem esse patamar de, de inovação e o Brasil é, precisa ficar umas 20 vezes abaixo? E junto da Coreia, que é um país que tem é uma população bem, um terço da brasileira, pelo menos, mas é um país já muito tecnológico. Então, é, com isso a gente vê aqui qualidades e debilidades na nossa economia. É, por exemplo, uma, uma empresa brasileira como Hotmart, é, como Nubank, elas conseguem ter uma projeção internacional, às vezes, que as, as empresas japonesas, as startups japonesas não, não estão conseguindo. Eu, assim, são vários os motivos para isso, mas entre eles, é, os principais são o fechamento cultural da, do, do, da economia japonesa, do idioma, e, e também porque o Japão está preferindo investir em startups estrangeiras, do que é, desenvolver as suas. Então, e, e, a, e o tamanho da economia japonesa, apesar de muito grande, mas a sociedade japonesa não é tão grande com, quanto a brasileira, um pouco menor, então ela é, também não tem esse acúmulo. Mas isso não justifica. Olha a Coreia, que está é, aí com 10 startups, está ganhando no Japão. É, não, realmente não justifica e a economia coreana está é, há um bom tempo dando um banho aí de modernidade, de, de inovação em relação à economia japonesa. Então, é, esse gráfico aqui, esse ranking aqui, ele hoje é um, é um ranking muito atual para a gente entender o aquecimento, o nível de aquecimento das, das empresas, é, das economias, é, das empresas dessas economias e, e o grau de competitividade de cada uma, e o Brasil, só de estar nesse ranking, é algo a se comemorar, mas, de certa forma, é mais, nada mais que obrigação pelo nosso tamanho, mas também, de certa forma, é um mérito, porque tem outros países que não estão, e é, também a gente precisa continuar trabalhando para saber como, como subir nesse ranking. Por que, que isso é importante? Porque é, se a gente... Consegue transformar dados e construir, é, transformar isso em capital fixo? A gente atrai, cria capacidade de investimento para a nossa economia, cria é, poupança interna e, e consegue recursos para outros projetos. E, e o legal das startups é que elas conseguem isso a partir de recursos que já estão aí e, e também de informações que, que já estão aí, só que não só que não eram computadas, não eram processadas, não eram é, trabalhadas pela, pela rede, pelo, com, pelos computadores e pela inteligência social das pessoas. É, então, essa lista, ela, é, não, eu diria que o nosso real concorrente aqui nessa lista talvez seja a Índia, que é um país que, que tem uma, uma referência aqui de, de capacidade de criar tecnologia hoje, que é, que é indubitavelmente o terceiro lugar no mundo hoje, e, e um país que, que tem uma massa crítica, tem uma indústria tecnológica, é, oferece vende serviços de outsourcing para os Estados Unidos, e, e, e conseguir transformar é, dados em, em bilhões de dólares. Isso é o, o jogo dos negócios hoje. E os países que estão ganhando o jogo são os que conseguem oferecer é, um ambiente de negócios mais é, preparado, mais é, é, vantajoso para criar unicórnios nesse, nesse mercado. E, e, e um ambiente como esse... Precisa ter uma série de coisas, precisa ter é, leis, precisa ter estruturas físicas, tipo aceleradoras, incubadoras, é, hubs, coworking coisas do tipo. É, precisa ter associa associações de investidores, investidores anjo, venture capital, fundos e tudo mais eventos. Então, precisa ter todo um ecossistema de, de inovação. E, e o país que hoje tem o melhor ecossistema do mundo, sem, sem comparação, é os Estados Unidos. Por isso, eles conseguem é, ter um número maior que qualquer outro país de unicórnios. Mas, é, por que que o, o Brasil não consegue ter 200 startups como os Estados Unidos, se tem é, quase, é, tem mais de metade da população. Por que o Brasil não tem esse ecossistema completo que eu falei? Não tem o mesmo número de coworkings. a gente não tinha nada 10 anos atrás, agora a gente tem bastante, mas ainda comparado com os Estados Unidos, não tem suficiente, não tem o mesmo número de incubadoras, de fundos de investimento, investidor anjo, as regulamentações é, no Brasil a, a ainda são é, um pouco complicadas, complexas, e, e, e, e nos Estados Unidos a, a cultura de negócios ela já, já é muito mais é, natural da cultura e, e as pessoas sabem melhor como fazer os contratos e fazer os negócios, construir os negócios de um jeito que não, não vão perder tempo em brigas jurídicas, coisas assim, ou se tem brigas, elas são resolvidas mais rápido. Então, tudo isso faz com que eles consigam ter, ter um, um sucesso maior que os outros países em, em produzir é, negócios bem-sucedidos. E, e é para a gente... Ter um ecossistema ou, ou simular, assim, compensar a debilidade do nosso ecossistema, é que eu vim trabalhando é, nessa metodologia ao, ao longo dos anos, de um jeito a, a, a criar, inserir nesse, no nosso ecossistema uma, uma gambiarra que pudesse compensar esse, essa debilidade, de modo que a gente deixe de ter 10. É, unicórnios hoje 13 ou 15 para ter 200 para ter 300 é, ou, ou pelo menos para se aproximar mais da Índia porque o, o brasileiro é um dos, um dos povos mais ativos no mundo digital então se a gente está mais tempo que os outros povos do mundo no, nas redes se a gente está consumindo, está produzindo dados e informações, a gente tem, também tem que estar tá criando negócios com isso. A gente não está nessa proporção. Por quê? Porque a gente usa, uma parte do tempo, as tecnologias é, estrangeiras. Então, essa, essa é a, a, a mesma lógica que a gente está em todos os setores, mas esse setor da tecnologia é a área que eu me especializei eu, eu tenho mais propriedade para comentar. E como a gente poderia compensar isso? Eu apresentei duas vezes na Campus Party, que é um evento que acontece anualmente agora em Brasília, no, no Mané Garrincha um estádio é, de. de do, do, o mais caro estádio da, da Copa do Mundo e um, um evento que é um dos, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E eu tenho apresentado números sobre o desenvolvimento dessa metodologia e quanto ela poderia gerar de resultado se a gente, é, é, se a gente aplicasse isso no, no sistema educacional brasileiro, se a gente usasse os estádios para gerar tecnologia igual a gente gera é, igual a gente usa para o futebol. E foi mais ou menos isso que eu apresentei para o grupo. É, do, do, da equipe do Ciro, e agora a nossa parte, de certa forma, está feita. Né? A gente é, colocou lá as nossas referências, o livro é, e todos esses números e como isso poderia gerar valor. E o mais, mas o mais importante é, é você saber que é, com uma metodologia como essa, se a gente fizesse como os coreanos já estão fazendo, os campeonatos de esportes, que, que é um tema que eu venho colocando isso, venho é, comentando sobre isso né, desde que a gente estava tendo a Copa, basicamente, politicamente eu venho militando para a gente usar o estádio desde 2014 em eventos de tecnologia, e a gente poderia construir, se fizesse uma partida de a jogada num estádio lotado, tipo Mané Garrincha, quase outro Mané Garrincha, porque a gente ia gerar um bilhão, mais de um bilhão de reais. Em, em que? Em dados. Né? Dados que poderiam ser, digamos, acelerados aqui, as suas trocas, as suas as sínteses é, num, em jogos com uma mecânica de jogo, com uma inteligência coletiva que ajudasse a gente a, a, a montar os quebra-cabeças mais rápidos dos participantes. E é, se a gente fizesse um brasileirão, né, um, um campeonato nacional de a jogada, a gente poderia estar tá fazendo um, um, um valor de uma, de uma Petrobras ou de um Itaú, um valor de 400 bilhões de reais, né, um valor muito maior, porque isso poderia ser, por que isso seria possível, né? Porque a gente é, estaria fazendo como o, o, o Uber ou o Airbnb fizeram para equiparar é, o, Hilton, o Hilton Hotels, né? Que levou 100 anos para acumular um, um número de leitos igual o Airbnb conseguiu em oito anos, em 10 anos. Então, essa capacidade, né, essa estratégia de fazer as coisas do mundo digital, é, que é essa capacidade exponencial e, e de, de aceleração, né, de, de é, fazer, de explos, explodir, de viralizar, de decolar o crescimento de um negócio, essa é a grande vantagem da tecnologia, da, da indústria, da economia digital, e é exatamente disso que a gente precisa, quando você quer é, pegar um país que está atrasado, economicamente falando, e, e dar competitividade para ele nesse jogo, que é o caso do Brasil aqui. Né? Por que, que a gente está é, aqui bem do lado direito do, do tabuleiro? Porque a gente é um país muito grande, com pouca gente, por metro quadrado, e, e menos é, pessoas... Por quilômetro quadrado que os Estados Unidos, por exemplo. Então, isso diminui a, a concentração de, de cérebros no espaço, e isso é, resulta em, em, em uma democracia menos madura, menos participativa, menos, é, menos responsável, menos tudo. Né? Onde você tem mais pessoas por metro quadrado, você tem uma, uma política que funciona um pouco melhor, você tem uma administração pública melhor, porque você tem mais público é, fiscalizando o público, né coisa pública. E, e os países que têm menos tendem a ter é, mais, mais centralização de poder, mais corrupção e tudo, e, e o Brasil acaba se, ficando nessa situação. Então, o, o resumo é que falta massa crítica para o Brasil. Massa crítica é o quê? É uma soma de ter um pouco mais de capital, que é a média do mundo, e um pouco mais de, de, de cabeças humanas, né? de, de cérebros, de, é, de, de demografia, para você ter esse, vamos dizer, essa alquimia, essa mistura de elementos junto com conhecimento, que é fundamental, com alguns recursos econômicos, financeiros, materiais, assim você tem um ecossistema econômico vibrante e, e assim, um, vamos dizer assim, um acelerador de ideias e projetos e tecnologias. E já que a gente não tem né, um Vale do Silício construído, um, uma, um, né, um espaço, um ecossistema que levou 100 anos sendo construído, a gente poderia pegar os estádios e, e é, simular um, um ambiente como esse, um Vale do Silício dentro dos estádios, com esse tipo de metodologia de gamificação de negócios. E isso poderia permitir a gente compensar essa, essa, essa falta de massa crítica, é, concentrando a nossa massa crítica e também importando um pouco de massa crítica de fora, tipo usando os estádios é, como espaços para fazer hackathons de, de competições de... de é, empresas provedoras de serviços tecnológicos para o governo. É, literalmente, licitações poderiam ser feitas em hackathons. Né? E, e isso é, é algo que as, as grandes corporações tecnológicas já fazem e, e poderia até virar uma espécie de conteúdo de, de, de entretenimento midiático como uma Copa da Inovação ou algo assim, é, e que o Brasil poderia abrir para empresas tecnológicas do mundo todo, e isso também a, ajudaria a gente a, a, a fazer um pouco de transferência tecnológica de centros mais, mais desenvolvidos para o nosso país, que é um país periférico, né? por isso ele está aqui do lado de baixo desse, desse quadro, por é, ter uma renda per capita abaixo da média mundial. Então, é, e isso é cada vez mais importante porque a China hoje ela tem um, um número tão grande de cidades, de megacidades, que ela é, praticamente não tem mais é, como, como ser superada em capacidade de produzir tecnologia. A China, ao longo dessa, dessa década, ela vai certamente superar os Estados Unidos em todos os sentidos econômicos, e, e isso porque ela tem uma massa crítica e ela tem o capital e, e, e ela tem ainda um, um, um ecossistema hoje cada vez melhor, mais é, aprimorado, pe pegando os melhores princípios do, do ecossistema americano ainda dando mais escala né, de bilhões de pessoas é, com, com uma, uma regulamentação, com uma organização uma conectibilidade né, muito, muito asiática, muito alta velocidade e tudo mais. Então, tende a ser o melhor ambiente de negócios aí de, desse século, dessa década, na China. E, e eu acredito que o Brasil, para se manter dentro do jogo, vai precisar de um, um pensamento muito grande, tipo esse, como, como eu estou apresentando. Porque se a gente tentar competir com eles, do jeito que eles estão é, jogando o jogo, a gente não teria recursos, né? a gente não, não teria também a capacidade executiva, simplesmente a gente falharia num projeto assim, a gente ia permanecer atrasado. Eu acredito que por isso que a ideia de usar os estádios seja tão essencial, porque é se apropriar de um, de um capital simbólico e que no Brasil é o, o centro da nossa cultura. Né? A cultura, pelo menos, do século XX foi o futebol, o tom principal. Né? Então, já que a gente tem isso na nossa cultura, na nossa veia, vamos usar isso como espaço para formar inovação, né? formar tecnologias é, e, e, e excelência, né? é, negócios de ponta, para situar o país melhor nesse jogo internacional. E aí a gente poderia, com isso, é, sair um pouco desse desse patamar é, e conseguir equiparar com, com o patamar americano que tem uma taxa de juros muito menor que a brasileira. E isso é o fator principal desse ecossistema. Né? Então, está é, aí, entregue essa ideia agora, um dos administradores do grupo, um cara chamado Gustavo Castanhon, ficou de responder, de, de comentar alguma coisa, de sintetizar essas ideias para a gente no grupo. E vamos ver aí se eles gostam, né? se eles conseguem aproveitar alguma coisa, se faz sentido ou se eles entenderam. Mas, é, de qualquer forma, a gente está aí participando com isso e com essa pesquisa de um, de um momento histórico, político do país, com, é, com esse campo que é fundamental hoje, talvez o mais estratégico para um país ter relevância, que é o do, de ciência, tecnologia e inovação. Então, é, essa aí é a nossa contribuição, vamos, vamos aguardar e para esse vídeo, então, se você quiser é, ter o nosso auxílio para algum tipo de consultoria, treinamento, é, capacitação ou criação de algum tipo de ambiente de inovação dentro da sua empresa, da sua escola, fica com o com um link, clica no link que tem na foto do, do nosso e-mail ou na formação Playmaster, que você encontra no Hotmart, que eu vou colocar o link também na descrição do, do vídeo, nos detalhes. Então, é, entre em contato com a gente, vamos conversar sobre o seu projeto, sobre a sua empresa. E por hoje é isso, pessoal, um abraço, obrigado, até mais, tchau, tchau.